Então, mas hoje. Se mas é que fizesse hoje, hoje, hoje. é mais chato. Hoje é ser mais, é mais chato. Tudo é mais chato. mais cara. Todo mundo é vítima. Vai aparecer é, um. Hoje Pô, é mais vou zoar... Vou fazer uma piadinha com o contador. Aí vem os contadores. Hoje, Neguinho, só quer saber. Não, sair e de, agora os caras estão batendo, velho. de não sei o quê. Os caras estão subindo. Você viu o chapéu? Levou uma porrada agora lá. O cara subiu no, anteontem lá em, em Los Angeles. É mesmo? É. O cara subiu, meteu a porrada nele, cara. Ele tava armado e tudo. Olha a doideira. Segurança pegaram, foi preso. E, enfim, a moto tá pegando. Agora, agora a gente é. vai fazer um show ah, com mas não, mas não pode, segurança né, do lado. Mas que, só que faltava. E num cara. show de humor, né? Que você tá num show de humor. É só que faltava. Bicho. Tu já teve merda assim, França, de falar uma merda e alguém ficar puto na plateia? Já, várias vezes. Teve uma várias. vez, várias vezes, teve uma vez aqui no, no Beverly, o cara foi até o lado do, no palco lá, ficou me olhando lá, me encarando. Aí o segurança do Mas, bar foi lá. Você lembra o cara de que foi? Não, eu tava na interação, eu fui perguntando o casal e ele tava com a, a esposa, o namorado lá no ofendido. fundo, se senti ofendido. Aí eu falei, ah, eu quero ver você me fazer rir, não sei o que, eu tô fazendo, tô aqui, cara, tô trabalhando. É. Aí ele veio, falou, você foi aí, eu falei, então vem. Aí ele veio e ficou do lado, aí a galera ficou meio com. É, já vaiando o cara, aí ficou um clima meio pesado. Mas que tonteira, é, né, irmão? É. no show tonteira, de humor. Depois ele foi pedir cara. desculpas e tal, mas eu fiquei meio assustado. Eu falei, cara, pode ser numa dessas o cara. É, não é de hoje, né? Que não. a galera pega. Porque se a pessoa vai para um lugar pra ouvir merda. Eu também acho, caralho. E você tá num bar de comédia, cara. Você tá, tem que estar tá aberto. Vamos brincar com isso. Não dá pra doce. ir pra suruba com roupa. É. é. Não. Não. É. Não. É. O cara tá vai lá. pra suruba. Então, até vai, mas tira, né? Mas, mas tira. Não, o cara quer ficar no meio da suruba de roupa. É, não, não vai. Não pode. Tem que tirar a roupa. Vai na praia de nudismo, é. você não pode estar com roupa. Por Exatamente. Exemplo. O cara, que cara quer ir pro show mundo. de humor puto. Mas isso é o mundo. E puto do com mundo, as piadas. Fim do mundo. É, cara, é o Cara, e assim, já não basta café sem cafeína. Já não basta cerveja sem Leite sem lactose. É. tá fogo, cara. Tá Tirando Meu os amor. nossos prazeres, bicho. Açúcar. Super... Ah, esses faz, dias faz, eu vi, faz, dias eu vi já, que hein? era um kiwi sem pelo e sem acidez. Eu falei, puta <risos> que pariu. Daqui a pouco eu vou achar um rone que não é rone. É é, né? é é verde é kiwi. É o kiwi depilado. Você viu? Ah, o kiwi, ah, não é não, que Você não, falou hoje em um dia, tá foda, cara.